Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ mil, o um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Opa, sublinhar para interpretar. Ó, sublinhei. Esse é o método dos 50. Agora eu tenho que interpretar. Como é que eu interpreto? Eu volto no que a questão falou. Vamos lá, ó. A mil, ó. Sistema Price. Opa, é um problema de sistema Price. Técnica R. Cara, o sistema Price, ele pode pedir a prestação, pode pedir os juros, tudo mais, mas nesse caso ele quer encontrar a taxa para encontrar a taxa, galera, já vai na mente que tu vai montar uma regrinha de 3, beleza? vai encontrar a taxa aqui, bem provável de montar uma regra de 3. Show de bola? Regra de 3. Como? Vamos lá. Primeira coisa. O que, que acontece no sistema Price? No sistema Price, as, pre... as prestações elas são iguais. Price, P de prestação igual, beleza? Então, eu sempre monto essa bagaça aqui, ó. Separa os elementos. Primeiro, o saldo do, do financiamento é R$ mil ou seja, o saldo devedor da parada é R$ mil beleza? E aí, a primeira prestação, que é igual à segunda, que é igual à terceira, que é tudo igual, porque é price, foi R$ 1.726,93. A amortização da primeira prestação, a amortização 1, foi R$ 1.000,00. 518,93 Aí ele pede qual é a taxa mensal Aí você ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, eu adoro, adoro mesmo, de coração Montar essa tabela aqui Que tabela é essa? É a tabela N, P Eu adoro montar a tabela quando é sistema saque o price, tá? J, A você vai ver que tem questão de price, de saque aí mais pra frente SD. O que, que é N, família? N é o número de parcelas, tá? P, prestação, valor da prestação, né? J, juros, A, amortização e SD, saldo devedor. Vou montar aqui a minha tabela maravilhosa. Né? É só até 1, um, né? Só até a prestação 1. Um. Show de bola, deixa eu apagar aqui. Botar assim que aí fica grande, a gente consegue ver de boa, Tá? Show de bola, então vamos lá. Como é só a primeira prestação aqui? Se você sempre vai botar 0 e 1 um. começa no 0 n tá. No zero não tem prestação, não tem juros, não tem amortização. Só tem o que o saldo devedor. No zero você só tem o saldo devedor. Vou deixar a sua tela, tá bom? No zero a gente só tem o saldo devedor que é mil, tá. Aí a prestação é R$ 1.726,93. A amortização é R$ 1.518,93. Cara, eu preciso achar, para eu chegar na taxa, eu preciso achar esses juros para fazer uma regra de três. Sério mesmo, papo reto. Você precisa achar esses juros para fazer uma regra de três. E como você vai fazer isso? Galera, olha para cá, olha só. O que, que é a prestação? A prestação é os juros mais a amortização. O que é a prestação? É os juros mais a amortização. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço para achar esses juros? Galera, cara, qual é o valor da prestação? R$ 1.726,93 aqui. Qual é o valor da amortização? R$ 1.518,93. Cara, se eu pegar R$ 1.518,93 e somar os juros, tem que dar a prestação. Para eu chegar ali no meio, o que, é que eu vou fazer para achar? R$ 1.726,93... Menos 1.518,93. Galera, para achar os juros, é só pegar a prestação e tirar a amortização. Essa continha linda dá 208. Ou seja, o juros foi de 208. Show de bola? Agora que eu sei os juros, galera, o que, que eu vou fazer? Uma regra de três. O saldo devedor é R$ 8.000. Ele representa 100%. Quanto teve de juros? 208. Ele representa x%. Por que isso? Porque o juros ele é uma porcentagem do saldo devedor. Então, aí o que eu faço? Multiplico cruzado. 8.000 vezes x dá 8.000x. 208 vezes 100 dá 208, 2 zeros. Então, o valor do x é 208, 2 zeros divididos por 8.000. Show de bola. Corto dois zeros. Isso é 208 por 80. Ó, oh, não vai fazer loucura e cortar esse zero aqui com esse. Não pode, hein? Não pode, tá? Não pode. Eu vou orar por você para você não fazer essas coisas, tá bom? Beleza? Agora, ó, oh, pega o bizu. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, tá? Você vai pegar 208 e vai dividir por 80. Vamos olhar para a resposta? O primeiro número aqui, em todas as respostas, o primeiro número na letra A é 1, na B é 1, na C é 1, na D é 2 na E é 2. Então, aqui só pode ser 2. Aí você pode eliminar A, B e C. Né? A gente perde maior tempão pensando qual número que multiplica ele está ali. 7,60 tá? para 208 sobra 48. Show de bola? 48.